Pois é, Kias. a página do Facebook do TRT está recheada de tanta informação, principalmente sobre direitos e deveres trabalhistas. E quando se trata do assunto do momento, que é a reforma trabalhista, então, aí é que todo mundo gosta. Nós fizemos estes slides com 20 itens que mudaram com a reforma que entrou em vigor no dia 11 de novembro. E foram inúmeros pontos de concordância ou discordância da sociedade. Afinal, cada um tem uma opinião e até diferentes interesses. Os posts falam sobre rescisão contratual, trabalho intermitente, trabalho remoto, jornada de trabalho, ações trabalhistas e muito mais. Foram muitos comentários e, pasmem, mais de 635 compartilhamentos. Muita gente é envolvida com os assuntos da reforma e interessados em ficar por dentro da justiça trabalhista e as mudanças. E olha esse post também muito importante. Ele fala sobre as mudanças no depósito judicial com a reforma trabalhista. Ele será feito em conta vinculada ao juízo e será corrigido com os mesmos índices da poupança. O recolhimento do depósito recursal passa a ser via guia de depósito judicial. Fique bem atento a tudo sobre seus direitos e deveres trabalhistas. A Fabrícia gostou, disse que ficou muito mais simples. Que bom! Porque é exatamente esse o nosso objetivo. Levar de forma bem simples tudo o que acontece na justiça do trabalho. Se você também quer aprender mais, curta a nossa página do Facebook e siga a gente no Instagram. Aqui nas redes sociais do TRT de Mato Grosso, todo mundo aprende de um jeito leve e bem divertido. Zequias.